O Brasil está discutindo o modelo de rádio digital que vai ser adotado aqui. As vantagens dessa nova ferramenta, você vai conhecer agora com a repórter Daniela Proença. Ele começou como um aparelho a válvula e agora completa 90 anos no Brasil entrando na era digital. Mas quais são os benefícios dessa nova tecnologia? A primeira diferença é a qualidade. Saindo do analógico para o digital, o som da rádio AM vai parecer de FM e o da FM vai ter qualidade de CD. Outra mudança, o rádio vai poder ter uma tela para receber textos e imagens. Assim vai ser possível ter informações sobre o clima, o trânsito e até ver mapas pelo aparelho sonoro. A discussão agora é sobre o modelo de rádio digital que será adotado aqui no Brasil. Técnicos do Ministério das Comunicações e do Inmetro já testaram duas tecnologias, a americana e a europeia. Os resultados serão debatidos por representantes do governo, da indústria e das próprias rádios. A nova tecnologia vai conviver com o sistema analógico por um bom tempo. A intenção do governo é adotar mudanças que beneficiem a população. No caso do rádio digital, ao contrário do que ocorreu na televisão, não necessariamente existirá um desligamento imediato do rádio analógico. Pelo contrário, a gente tem tentado, o Ministério tem tentado, dar toda a segurança para que essas emissoras é, optem por uma plataforma, ou para que a gente faça a discussão até chegar ao momento de optar por uma plataforma, sem prever necessariamente o desligamento. Isso dá mais segurança em termos de investimento, isso dá mais segurança para o público ouvinte. A discussão sobre o rádio digital está espalhada pelo mundo inteiro. Também estão implantando a nova tecnologia os Estados Unidos, a Europa e países da Ásia, como a Índia.